Receita caseira que elimina barriga em até 4 dias. Conheça a água que reduz barriga em poucos dias. Água sás reduz a barriga em poucos dias. Pouco conhecida, pouco divulgada, inicialmente, o nome nos induz a acreditar que se trata de uma nova marca de água, mas, não é isso. O nome veio da nutricionista que desenvolveu, Cynthia Sass, especialista em dietas e com mestrado em saúde pública. Embora seus ingredientes sejam bastante simples, juntos possuem propriedades que trouxeram a fama de que a água Sass emagrece. Vamos conferir a veracidade e os motivos dessa afirmação. Receita tradicional de água Sass Primeiro, vamos repassar a receita original para entender melhor porque a água sás emagrece. Ingredientes 2 litros de água filtrada ou mineral 1 colher de chá de gengibre fresco, ralado um pepino de tamanho médio, sem a casca, em fatias finas um limão médio em fatias finas 12 folhas de hortelã Preparo Todos os ingredientes deverão ser misturados na água, à noite. A seguir, leve à geladeira. É importante esse período de 10 a 12 horas de descanso, para que os princípios ativos de cada ingrediente sejam liberados aos poucos na água e se misturem lentamente. No dia seguinte, toda essa mistura deverá ser coada e tomada ao longo do dia. Não deixe de tomar um copo antes das principais refeições. Novamente, à noite, repita a receita para o dia seguinte, e assim sucessivamente. Uma pergunta comum é se basta renovar a água da mistura para preparar nova porção. A resposta é não. Todos os ingredientes deverão ser renovados diariamente. Entendendo por que a água sás funciona. A água é o veículo para que o gengibre, o limão, o pepino e a hortelã liberem suas propriedades. Vamos entender melhor cada uma delas. 1. Um. Propriedades do gengibre para emagrecer O gengibre é uma raiz com propriedades termogênicas e promove o aumento da temperatura corporal, facilitando a queima de gorduras. Também aumenta a diurese, ajudando na eliminação do excesso de líquidos, evitando os inchaços. 2. Propriedades do limão para emagrecer O ácido cítrico, presente nas frutas cítricas, tem ação adstringente. Isso significa que ele age como uma espécie de detergente em nosso organismo, dissolvendo gorduras. Outra funcionalidade do limão é sua ação antisséptica, agindo diretamente no estômago e intestino, combatendo as bactérias que fermentam, causando gases, inchaços, desconforto e aumento do volume abdominal. 3. Propriedades do pepino para emagrecer O pepino é um alimento de pouquíssimas calorias. Acelera o metabolismo, além de sua ação desintoxicante, também é diurético. Somente essas propriedades já seriam suficientes para desinchar e eliminar as toxinas que acumulamos através de alimentação incorreta. O pepino também é rico em fibras, que são poderosas auxiliares para a perda de peso, promovendo a saciedade, favorecendo melhor esvaziamento gástrico intestinal. 4. Propriedades do hortelã para emagrecer Hortelã também reúne propriedades termogênicas e diuréticas, assim como os outros ingredientes usados na receita. A hortelã promove um emagrecimento saudável, desinchando, acelerando a queima de gorduras e desintoxicando o nosso organismo. Como observamos, a doutora Cynthia, quando desenvolveu sua famosa receita, teve a preocupação em agregar ingredientes saudáveis, naturais, que se complementam. É por esse motivo que a água sás emagrece. Ainda segundo Cynthia, a água sás promove uma queima de gordura abdominal, ajudando a criar uma barriga chapada.